Fala galera, mais um Deote no Mundo começando pra vocês. Esse é mais um vídeo dessa última semana do nosso especial de setembro, o pessoal né? De setembro, que tá o acabando. Furou duas vezes. Eu furei. Eu, com ele. eu furei, galera. Desculpa, eu furei algumas vezes porque. porque Enfim, porque eu trabalho, eu trabalho. também. <risos> Hoje <risos> vai falar se você que está assistindo tem perfil pra sair do Brasil. Check it out. Check it out. A ela aparece Eu todo começo de, de vi... vídeo agora, que é pra gente Não ganhar likes. Não é de visto, menina. É, amor? É, todo começo de vídeo pra gente ganhar likes, Nossa, a gente põe tô... a Cissa. Eu já tô todo babado. Não, já deu os likes, agora vai embora. Então vamos começar. Vamos começar falando dos países que estão de portas abertas para as pessoas que querem migrar. Que a Cissa. A cisa quase derrubou a câmera. A Cissa, sai daí. Que beleza. cisa sai daí. Sai. Os países são Austrália, Canadá e Nova Zelândia. Então, vamos falar um pouco de uma coisa um pouco mais abrangente para vocês, do porquê que esses países estão com as portas abertas e como que você vai fazer para poder sair desse buraco chamado Brasil, beleza? <risos> então vamos lá, lembrando que também a gente deixou um tópico aqui na lista falando sobre Estados Unidos, tá? Uh, muita gente que né, assiste o canal e tudo mais uh, sabe mais ou menos como que funciona, porém esse realmente não é pra todos, não é mesmo, meus amigos? É. Porque é um visto de investidor nos Estados Unidos, onde você pode pagar 500 mil dólares americanos, quase 2 milhões de reais... E você pode. Mais de 2 milhões agora É, mais de 2 milhões já E garantir o seu vício. Pra você, meu querido amigo, e que está assistindo e tem esse dinheiro, vai primeiro, lá. me manda pelo menos uns 5 mil, tá? Por ter ajudado primeiro, você com essa informação. Um curso de inglês com a gente? Isso, compre. Compre um curso de inglês com a Twizy primeiro. Aí depois você vai e faz o seu vídeo de investidor nos Estados Unidos. Se você está assistindo esse vídeo e tem esse dinheiro, meu querido, vai. Só vai. É, você sabe que a maioria das pessoas não tem 2 milhões de exatamente. reais. Exatamente. Pra. E aí, colocar investir num visto, então Como nós, tá falando de pessoas mais comuns. Pobres assim. mortais, né? É. Lembrando Porque que eles é. estão também. Estudando a possibilidade de aumentar isso para um milhão de dólares americanos, né? Sim, sim. E é uma porcentagem muito pequena de pessoas que conseguem fazer esse visto. Ano muito passado teve, tiveram 300 brasileiros. 300 rué que foram só. É pouquíssima gente, né? Se você pensar... São 300 né? brasileiros que tinham 2 milhões e pouco de e, reais. E, e conseguiram o visto de investidor. Você é filho de político. É, se você não tem uma oferta de emprego que vai te levar para outro país, como que você poderia migrar? Vamos lá. Pelas suas qualificações... Vamos falar um pouquinho sobre Canadá pra começar, né? Canadá, lembrando que todas as informações que a gente tá falando nesse vídeo, vocês podem encontrar nos sites oficiais de governo, do governo de cada país e conferir todos esses detalhes da fonte de onde a gente tá tirando isso, beleza? Só pra deixar isso bem claro pra vocês. É, vamos lá, Canadá eles têm o Express Entry, o famoso II ou EE, pra, quem, e, pra quem é mais íntimo, né? O Express Entry hoje é o programa federal de imigração no Canadá que traz mais pessoas pro país. Basicamente, a população do Canadá... Na verdade, esse é o caso desses três países. A população está envelhecendo e eles precisam de mais trabalhadores, eles precisam de mão de obra qualificada. Então, o Express Entry é um programa que vai avaliar a sua idade, a sua formação, é, a sua experiência de, de trabalho e seu nível de inglês. Tudo isso vai formar um perfil que tem pontuação. Então, se você tem uma idade X, você vai ganhar tantos pontos. Se você tem... É, um bacharel x pontos, um bacharel mais pós, né? isso vai aumentando a sua pontuação. Se você tem acima de tantos pontos, você pode é, fazer como se fosse uma solicitação para o país. Olha, eu tenho o que vocês estão procurando, me convidem para emigrar. É basicamente isso. Então, posso entrar? É tipo, é... Olha, eu tenho tudo o que vocês precisam, posso entrar? Aí e eles aí, vão falar pode ou não. O Canadá faz de, é, mais ou menos duas vezes por mês. Eles fazem sorteios né dessas pessoas que estão ali esperando para ser convidadas. E eles convidam pessoas a partir de uma nota de corte. Essa nota de corte hoje é 441 pontos. No dia de hoje, isso é, sempre muda. É, hoje é 441 pontos, que basicamente, se você tem uma formação... Uma formação, uma pós, experiência na sua área de trabalho, é... até 32 anos ali, não muito mais do que isso. E um inglês bom, você já tem perfil pra emigrar. Vamos falar um pouco sobre Austrália também. Na Austrália, que é o país onde nós né, conhecemos bastante, eles têm o Skilled Independent Visa, que é a subclass 189. 189. Né? Famoso 189. Famoso 189. O que é o 189? Explica pra gente também. O 189 é quase, não é a mesma coisa, mas é como se fosse o Express Entry. Você vai ter uma pontuação também baseada nesses mesmos tópicos, sua qualificação, sua experiência de trabalho, sua idade, tudo isso vai contar pontos. A única diferença é que na Austrália não, é, esses dados não são tão claros, então no site da, do Canadá você consegue ver quantas pessoas têm a pontuação X, quantas pessoas eles estão convidando, e na Austrália a gente não sabe. Na Austrália você faz a aplicação e basicamente o que acontece. Então você não tem aquela certeza. E a outra diferença é que, obviamente, não é assim. Ah, eu sou formada em qualquer coisa, eu vou lá aplicar. Não. Na Austrália, todos os países têm uma lista de profissões uma lista em demanda. Né? E a diferença é que a do Canadá é bem ampla, a da Austrália já é um pouco mais restrita, são profissões mais específicas. E da Austrália, eles têm duas listas diferentes também, a lista regional e a lista nacional, né, que é a short é, list eles, e a verdade, long tem list. Tem essa, é, todos eles têm essa Ah, eles têm, eles têm, a, têm as diferença. duas listas, é verdade. A, a grande diferença é que na Austrália, por exemplo, se você for para uma cidade pequena da Austrália, como Darwin ou Canberra, Uh, Cairns ou qualquer uma dessas cidades é, A procura por empregos Não tão qualificados Ela é maior é. do que nos grandes centros Então vamos falar também da Nova Zelândia Na Nova Zelândia eles têm o Skilled Migrant Category, olha que bonito isso Skilled Migrant Category Category. category, Eu gosto desse category, com o apulho do palinguiano. Não precisa, né? Category. Não. Como que você faz para poder fazer o Skilled Migrant category, meu amor? Na Nova Zelândia é muito parecido com a da Austrália. Você também vai ter é, uma pontuação baseada ali nas suas qualificações, idade, bem, bem parecido com a da Austrália. A gente também não tem, é, no, na Nova Zelândia, muito, esses dados muito abertos de quantas pessoas eles estão convidando e etc. Então, você também tem que fazer a aplicação e esperar para ver o que acontece. Uhum. É, a única diferença é que, obviamente, a lista, a lista de demanda né, da, da Nova Zelândia vai ser diferente da Austrália, vai ser diferente da do Canadá. Então, cada um tem a sua lista de, de profissões em demanda. Exatamente. E o que, que todas elas têm em comum, gente? Vamos falar um pouquinho sobre quais são os passos para vocês fazerem isso, tá? Então, todas elas requerem uma formação. Tá? No então, mínimo, né? Uma formação. No, no mínimo, uma formação. É. Então, reconhecer essa formação no exterior, tá? Existem vários órgãos que reconhecem e validam o seu diploma. Quanto mais diplomas, melhor. Tá? Então, se você tem mais graduação, pós-graduação, MBA, PhD, doutorado, não sei alguns quê. bacharelados pro Canadá, eles reconhecem como se fosse masters. Ah, legal, alguns isso é bom também. E, e também tem alguns tecnólogos massa. do Brasil, eles também reconhecem como se fosse como um bacharel, bacharel. No caso é. de, de tecnólogo de dois anos, dependendo do tecnólogo... Da carga horária, depende da carga horária do país. Isso, dependendo da carga horária, você pode ser reconhecido como um bacharel de quatro anos no Canadá. Então, vale a pena também ir atrás dessas informações para o Canadá, no caso, no é WS. cada né? país vai ter as suas, as suas é, exigências. Mas você precisa primeiro, obviamente, reconhecer a sua profissão e algumas profissões vai ser um pouco mais difícil de reconhecer, como, por exemplo, o pessoal de Medicina ou de, de Direito vai ter que, talvez, estudar de novo muitas matérias. Existe aí um trabalho Isso. um pouco maior para quem é dessas áreas. E também, obviamente, ter é trabalhado na sua área, tá? Você tem que ter uma comprovação é, de experiência pós-formação, tá? Então você Normalmente que fez. Normalmente, é pós-formação. Estágio, é, é. Estágio já não conta tanto assim, né? É mais ter uma experiência, provar que você é um profissional é, de fato da área Daquela onde você área tá aplicando. área que, que tá? o então, país tem demanda. Vocês precisam ter uma prova de proficiência em inglês. No caso, a mais utilizada para fins acadêmicos é o IELTS acadêmico, para fins de imigração, é o IELTS ou o TOEFL às vezes funciona, ou o Cambridge, Cambridge às vezes funciona. É. Existem vários testes de inglês que vocês podem fazer que vai levar vocês a ter uma certificação no inglês. Lembrando que todos esses cursos de inglês, de certificação, preparatórios, nós também fazemos em várias escolas, tanto do Canadá quanto Nova Zelândia quanto a Austrália. Então, se você e não tem inglês ainda, também, é. mais Irlanda, de 15 países, Malta. Irlanda, você Malta, você estudar. Então, se você não tem essa formação ainda, Manda e-mail pra gente também que a gente consegue um curso pra vocês de certificação na língua inglesa, beleza? Essa é a parte, basicamente a parte é mais É a parte importante. fácil e importante. É, porque se você tem a formação, tem a, a idade, tem a experiência de trabalho, mas não tem o inglês, é só o inglês que tá te segurando pra trás, entendeu? E também ter preferencialmente entre 20 e 35 anos, tá gente? Tô falando que você que tá me assistindo, você tem 50 anos, 40, é impossível de você migrar? Claro que não. Tá? A questão é que você vai ganhando menos pontuação a cada, a cada ano a mais que você tem. É, né? esses três programas então, é que a gente está falando, eles têm. Você vai ganhar mais pontuação enquanto você tá ali entre os 20 até uns 35%. É quando você vai ter mais pontos. A partir daí, você vai perdendo muito, muito ponto por conta da sua idade. E aí você teria que recompensar com mais formações. Mais formação, ou mais nível de inglês. Nível de inglês melhor. Então, quanto então... mais velho você é, mais você tem que provar, digamos é. assim. Então, beleza? você que tá aí na casa dos 20, 26, 20... É agora, gente. É agora. É agora. É agora. É agora. <risos> Inclusive, eu comentei no podcast que a gente tá fazendo, eu vou deixar o link do podcast que a gente tá montando agora, já tem quatro episódios lá também, onde eu comentei disso também, falando que, galera, se você tá com 20 e pouco, 28, 29, tá pensando daqui a dois, três anos, esquece, vai agora, vamos já... Vamos já é, botar esse plano para fora. Pelo menos começa a se planejar para já Exatamente. ter uma ideia do que você vai fazer. Não deixa, não, espera passar dos 30, que daí você vai começar a perder ponto. Vai começar a perder ponto. É. Então, gente, vamos tirar logo esse intercâmbio do papel, vamos sair logo daqui e conseguir imigração, beleza? E comprovação financeira. Comprovação financeira é uma coisa que todo mundo pergunta também. Para Austrália e Nova Zelândia, você não precisa ter comprovação financeira pra aplicação... Para esse tipo de visto. Para esse tipo de visto, é tá? óbvio que não significa que vai ser uma boa ideia você chegar lá sem dinheiro, né? Exatamente. É Mas eles não vão fundo. exigir... Durante o processo que você prove. Não é uma exigência, fundos, né? Fundos, é. Agora, para o Canadá, você tem uma exigência de 15 mil dólares canadenses. Mais ou menos por casal, se você O tiver que é também, casal. no Express Entry, depende muito de como você fez a aplicação. Como vocês viram no nosso vídeo aqui, ó, de como nós conseguimos o nosso vídeo de trabalho para o Canadá, o visto que eu tenho do Work Permit, eu, quando for aplicar o Express Entry, eu não preciso comprovar fundos, porque eu tenho uma job offer, porque é, eu tenho uma oferta uma de, de, trabalho de trabalho no, no Canadá. Tá. Então, como eu tenho essa oferta de trabalho, obrigatoriamente eu não tenho que comprovar fundos, assim como eu não tive que comprovar fundos nem para abrir a empresa. Gente, então olha só, para finalizar, se você tem formação, se você tem experiência, está na idade certa, mas não fala inglês, o que, que você faz? Fala com a Tweezy Fala com e a isso aqui. Vem fazer um curso de inglês com a gente e a gente vai ajudar você a sair deste buraco chamado Brasil. Pode chato. Beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa a gente mais feliz. A gente tá aqui pra ajudar vocês. Clica aqui embaixo, deixa o seu like, comenta, fala se você gostou do vídeo. Vai lá, manda e-mail pra gente. Nem que você queira ir daqui a dois anos. Fala, meu Deus, como é que funciona, cara? A nossa equipe aqui de São Paulo é maravilhosa e vai ajudar vocês a fazer o planejamento pra vocês poderem sair daqui, beleza? Não esqueçam também de ir lá, clicar pra, pra ouvir os nossos podcasts. quando você estiver dirigindo, estiver indo pro trabalho, estiver indo pra faculdade. Ouve lá os nossos podcasts, tem muita informação bacana. A gente faz uh, áudios de até meia hora para poder falar sobre intercâmbio, são bate-papos descontraídos, é bem gostoso de, de ouvir, então cliquem aqui também, vocês podem ouvir no Spotify, no Apple, no Apple iTunes ou no Podbean, e aí gente, deixa os comentários aí, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí. É isso aí, né? Tchau, Bora o do Brasil. Tchau. E quando a pessoa já tem uma carreira no Brasil, né, apesar de ter uma carreira no Brasil, como que funciona começar do zero? Então, né, às vezes a pessoa que vai pra família... Tem uma rotina, né? tem um, uhum. uma, uma estrutura ali, um padrão de vida que quando você chega em outro país, você está começando do zero junto com todo mundo. Então uhum. pode ser é, um, um